E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área, mano, estamos aqui para o primeiríssimo vídeo de Brown Stars Eu trouxe o meu irmão, Tonico Ugly, e ele, mano, tá jogando bem pra caramba, Brawl Stars, não olhem pra galera, Tonico, ó. Mano, seguinte, eu vou mostrar pra vocês, eu sou muito sortudo, na moral, mal comecei a jogar aqui, tô com 1.249 troféus Eu consegui, mano, o um lendário corvo totalmente de graça, mano, abrindo o baúzinho, qual é o nome desse baú, que mega baú? É, acho que é... É, o outro é mega caixa, né, esse aqui é mega baú Não, não, tô ligado <risos> Eu vou mostrar pra vocês agora o momento que eu ganhei exatamente Que eu botei pra gravar, né, todo baú que eu abro Eu boto pra gravar mesmo quando eu não estou gravando Ao vivo pra vocês, porque vai que eu ganho lendário Não é mesmo? Eu vou abrir mais alguns baús aqui com vocês Porque eu tô na esperança de ganhar mais lendário Hoje, Antônio Pedro. você tá confiante? Você tá confiante? Toca aqui. Eu estou Beleza feliz, Beleza, Beleza. <risos> quase que deixei no vácuo Mas não deixei, meu amigo. Tenta moedinha, Tô precisando bastante moeda porque eu tô zeradaço E é sério, mano, nesse jogo aqui A Supercell ela tem uma mania de fazer uns jogos que Viciam muito, não sei como, qual é essa receita Que ela tem. Foi. Aqui eu acho meio difícil a gente ganha alguma coisa, olha, se a gente for Tipo, muito sortudo, mas muito Sortudo mesmo, porém, talvez aqui Beleza, Antônio, eu vou deixar tu virar na última Sim, vez tá bom. Vai, clica lá, Antônio, ó, mais pouquinho Gosto bastante pouco, vamos, vamos vamos, vamos, vamos a vamos, a vamos. Tô fechando saindo. os olhos, tô fechando os olhos, Antônio Não veio porcaria não, nenhuma, calma, calma, calma, Vai lá, mais vai lá, dois, vai lá, dois, vai lá. mais dois, dois. Veio. É agora, gente, é agora, agora é vai vir gema, gema, Antônio <risos> ah, velho. Eu pode, sei, pode, eu pode, sinto pode, o cheiro, Antônio Quando eu vou ganhar ou não vou ganhar, eu sinto o cheiro Mas beleza, galera, eu tenho mais algumas coisas aqui pra abrir com vocês Eu vou conseguir abrir, mano, Cinco. Mega Caixas. Comprei aqui, mano, 3 mega caixas. A gente vai conseguir com essa promoção mais 250 de gemas, beleza? Vamos abrir. Eu tô sentindo que a gente vai ganhar mais, além do. Ó, oh, ganhamos oh, mais corvo. Pra upar vai ser. Vai ser easy easy. Beleza, Barley, coach e, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, não, Antônio! é muita lendária, Antônio. Ela é essa aqui, né? Não, ela é épica. Mas a Piper é muito forte. Ela é bastante forte. É bastante gente que gosta e umas que não gostam, pelo que eu tô vendo aí. Mais um malzinho, não é lendário. Você que ela era é lendária é pra Mas não é. Beleza, bora abrir mais aqui, ó né, oh, fechou fechou ah, bastante ouro, vamos ver o que, que vai vir agora, tô... vai lá vai lá vai, vai lá que... tá cara, que vai lá, tá querer que eu vai vir vai, nada, vai vir <risos> não é nada calma, gente. Calma, morte. E a Tori, dedinho podre é. Beleza, agora é comigo, ó, oh, eu tô vermelho assim Tá muito quente aqui na minha cidade Na cidade onde na... tô aqui na casa dos meus pais, é né Natal. Beleza, ó, oh, ganhamos mais corvo Fechou, eu não, tô... eu não curto muito corvo Mas na tá oral, tá valendo Cochete é. e... Ai, mano Ai, opa, beleza, publicador de fichas e gemas A gente não ganhou aqui mais nenhuma lendária Ai, Mas eu consigo aqui, ó, oh, com os diamantes que eu tenho Comprar uma mega caixa, mais duas mega caixas, na verdade Meu Deus, cinco mega caixas aqui em vídeo Fechou, vai que vem lendária Boa oh, sorte, preciso de você, sorte, sorte Esteja do meu lado minha amiga, não tá é nada Tá é aonde, só se escondeu, só porque eu tô gravando o vídeo Infeliz Beleza, mais uma minha caixa, Antônio Essa aqui, Antônio, essa aqui, Antônio vai Essa vai vir lendária da que bom dia deixa o like Fechou Ou vai vir o Leon ou o Spike o que eu tô Nossa, dizendo. mano, se viesse ia ficar muito feliz Não vai vir nada Ai. vai vir nada, minha gema aqui no final Pelo menos tá valendo, mano Gastamos aqui, compramos cinco um É, épico Como eu tô com mais diamantes aqui, mano Eu vou comprar esse Brawler épico aqui Que eu coloco pra conseguir o Frank Que eu não tenho ainda ah, não Ah, não, mano Caraca Na moral Eu, eu, eu tô muito ostentação essa parada Olha isso aqui, mano Deixa eu abrir aqui meus brawlers Pra Caramba. mostrar pra vocês Consegui hoje na no vídeo de hoje O corvo, né Que eu já tinha conseguido A Piper o Frank, nossa, mano, muita coisa Eu ainda vou conseguir upar bastante coisa que eu queria Por exemplo, a minha Shelly vai para o Poder 6 E, mano, na moral, só falta esses daqui, ó Que eu gosto pra caramba, eu queria muito, muito mesmo O Spikezinho, né? Mas a sorte hoje não prevaleceu Na questão lendária, mas, enfim, vamos puxar algumas partidas agora E eu espero que vocês gostem, beleza? Deixa o like aqui, se inscreva no canal, é nós, Eu e o Tonico aqui jogando umas partidas Tamo junto, Vamos, que vamos. Seguinte, mano, tamo aqui na nossa primeira partida de Brawl Stars Deixa eu baixar um pouquinho o volume desse negócio Senão eu não vou conseguir escutar o Tonico O Tonico vai passar a cara desse negócio aqui, Tonico porque eu sou meio minha boca aqui, né o Antônio que tá me dando as dicas Beleza, ó, já vamos matar esse... Eita Sai fora, o oh, maluco Querendo vir pra cima de nós Tonico Ugly E Elvin Godão Sai fora, meu parceiro Ó, oh, mano, eu primo ruxando de novo Achando que é quem Tá achando que tu é quem, o parceiro Oi, oh, matamos ali, ó oh, Matei de novo, Antônio Matei mais um Mano, esses caras tão me... Ó, oh, ruxando de novo Sai... Não vai querer pegar o meu irmão, né Maluco. louco? Pera maldade de Shelley, e eu tô aqui de pã, mano. Olha aquele cara meado lá atrás. Beleza. Eita, eita, eita, eita, eita, quase matou. Quase matou, mano. Quase me matou. Caraca. Eita. Ai, morri. Cuidado, cuidado. Ai, pegou todos os diamantes ali, Antônio. Cuidado, cuidado. A gente vai conseguir dar volta. Calma, calma. A gente vai conseguir dar volta, calma. A dar volta. calma. Deixa eu jogar com a cabeça, Antônio. Eu sei que a gente tá nervoso porque é o nosso primeiro vídeo. Acontece. Não, não, não, não. Eita. Ah, morri também como? Antônio, o que, que você tá assinando? Ai, Fala, Antônio. você ficar nervoso. Tô ficando nervoso e da vida. Beleza. A gente vai conseguir matar. Calma. nada. Morri. Beleza. Morri também. Ai que dor. Matar, Mata. Mata. Matou, matou, Beleza. Matei, matei, matei. Tomou. Ó. Boa, Vamos, viram, viram. Bora, bora correr. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Ó, deixa esse maluco aí, o VN aqui. Sei lá, esse cara não tá jogando com a gente, tá, galera? Tá jogando, mas. <risos> não é do nosso time, basicamente. A gente não conhece o maluco e o Antônio tá ruxando. Antônio, se tu roxar e morrer, eu vou só te dar um penteleco aqui, ó. Pão ganhamos, cara. 17 geminhas aqui. Eita, Tonico Anglia e a Pam aqui, mano. Achei ele a Pan. Tem para ninguém. Eita, não Beleza, galera. Segunda partida. Eu e o Tonico já ganhamos a primeira. Foi de boa, foi tranquilo. Eu tô curtindo demais esse jogo, mano. Na moral, tá sendo muito legal. Eita, saibo. Saibul. Saibo. Aqui, ó. Tá aqui por trás, ó. Ele quer pegar a gente por trás, então. Mas vamos morrer. Vai morrer, seu trouxa. Eu tô quase morrendo também. Ah, não, tô aqui no canto. <risos> eu tava achando que eu era o Tonico, mano. Que taço! Beleza, o Tonico explode todo mundo, mano. Esse Tonico Ugly é o rei das kills. Eita, vamos morrer agora, ó. Calma, sair, isso daí. Vaza, Tonico, vaza. Eita, mano. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó. Eita, mataram eu, mataram eu. Ô, oh, Venny! Mano, se, por que a gente que jogou dinheiro com esse Vene? Não joga nada, esse cara. Vamos morrer. Vamos <risos> morrer nada, Tony. Calma, calma. Aguenta o coração, Antônio. Bicho. Bicho. Eita, o cara usou ult, o, o cara usou ult. Calma lá, calma lá, calma lá. Canico, Canico. Beleza, matamos aquele cara ali oh, também. É é eita, yeah. é é, mano, eita, é oh, é mano, eita, mano. Oh. Ai, morri aqui. Ai, ai, ai, ai, ai, mano. Ai, os caras viraram, oh, os caras viraram, os caras viraram o jogo. Calma, calma, calma, calma. precisa matar os caras, precisa matar os caras. Calma, mano. Acho Ah, eu tô com a ult. Acho que ele vai chegar perto de mim toma. Calma, os caras pegaram 10. Aqui, beleza, beleza, matamos, matamos, matamos aqui Peguei os diamantes do cara Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Eu tô com oito, bicho Vaza daqui Sai fora, o carinha Eu só quero proteger os meus atores Se tu morrer agora, tu vai levar Um cascudo Tamo vivo, também. Tá, esses seus malucos beleza. Eles vão morrer de novo, meu parceiro Eita Vai ter, vai ter aí. Segunda vitória Bom, o vídeo chegou ao fim aqui Espero que você tenha gostado Foi mais pra dar um gostinho de quero mais Então se você gostou, mano Deixa muito like embaixo Explode esse botão de like Like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. eu pretendo trazer mais vídeos de Brown Stars aqui no canal. Eu realmente tô gostando pra caramba desse jogo. Então deixa o like, se inscreva no canal. É nóis, tamo junto. Uhul!